Olá prevencionistas, tudo bem? Vamos fazer um react hoje aqui de um vídeo que eu fiz poucos dias atrás lá na oficina Vem comigo! mostrar pra vocês aqui rapidinho na oficina, alguns caminhoneiros lá né, que eu fiz amizade, conheci coloquei o nome deles aí no um vídeo mas eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, algumas atividades né aqui esse rapaz a maioria não usa luva né? Então, quer dizer, a maioria das pessoas já tem algum tipo de ferimento nas mãos Porque uma martelada, uma chave que escapa e pega no dedo, isso é inevitável Então a luva daria um jeito nesses pequenos acidentes E aí outras coisas aqui, a ergonomia, né? a pessoa fica agachada por muito tempo E uma coisa interessante, você está vendo a carreta aí, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho a carreta é uma, uma bica samba, ela foi retirada todos os pneus para fazer uma revisão nas rodas, no cubo, nas lonas de freio, isso é importantíssimo. Só que aí foi apoiada em, em alguns cavaletes e alguns macacos, porque não tinha cavalete suficiente que existiam mais carretas que estavam apoiadas nos demais cavaletes. E aí me chamou a atenção o seguinte, se a gente fosse tirar o cavalo, né... Apesar dele estar solto, a gente tinha conferido que ele estava solto, não estava engatado. Será que não tinha uma pressão é, bastante grande no encaixe e que mexeria na caçamba? Então isso foi meu cuidado. Isso aconteceu, quando a gente foi puxar o cavalo, a caçamba se movimentou e saiu do apoio dos macacos e cavaletes e ela caiu no chão. Então ali, um risco, risco que existia de queda dessa caçamba e aconteceu. Então qual foi a medida que salvou aí, de não ter nenhuma lesão a nenhuma pessoa ou, ou animal, né? porque a gente tinha um labrador lá que estava passando o tempo todo? Era retirar as pessoas do entorno enquanto a gente fazia essa atividade. E isso aconteceu. Enquanto a gente puxava o cavalo, a gente, eu tomei o cuidado de ficar olhando para que ninguém ficasse próximo. Então, depois a gente corrigiu esse erro, abaixando, vocês podem notar depois que aconteceu o vento, Só que foi logo depois que aconteceu. Então, uma coisa importante para você caminhoneiro, quando você for tirar as rodas né, da sua carreta, do seu caminhão, coloquem as sapatas apoiadas no solo, manivelem ela, deixem ela apoiada, porque aí não cairia de maneira alguma. Caso tivesse sido movimentado e tivesse os cavaletes no chão, da própria carreta, não teria acontecido Então um aprendizado para a gente Sorte que não aconteceu de nada de mais grave, apenas a perda de um é, macaco hidráulico né? Então é isso que eu queria mostrar com esse vídeo aqui para vocês mas uma outra coisa que me chamou a atenção, conversando lá com as pessoas da oficina, como todos os que estavam ali naquele momento, quando a gente fala, qual a sua profissão? Eu, sou, eu trabalho na área de segurança, trabalho, eu sou técnico de segurança, aí um olha pro outro e fala, nossa, esse cara, esses caras são os caras mais chatos que existem para nós, nossa, como se esses caras pegam no pé da gente nas empresas, né? porque eles vivem entregando materiais nas empresas. Aí me chamou a atenção de como as abordagens do pessoal de segurança têm sido. da impressão que segurança é uma coisa ruim de ser feita. E eu tento no canal aqui mostrar exatamente o contrário. Que saúde, segurança, meio ambiente, enfim, todas as técnicas para que a gente se mantenha saudável e seguro e mantenha o um ambiente sem contaminação, deve ser fácil de fazer, deve ser gostoso de fazer. Então... Eu, eu quero que os técnicos de segurança do, que assistem os vídeos, que porventura venham assistir Dá uma verificada como vocês têm feito as abordagens Eu sei que essa população de caminhoneiros, de carreteiros não é fácil Mas eu acho que é um papel nosso de ensinar e mostrar por que está pedindo aquilo que seja feito Muitas vezes a pessoa não faz ou faz mal feito porque não entendeu Você concorda comigo? Então se você assistiu esse vídeo até aqui, dê o seu like. Se você não é inscrito no canal, é a hora de se inscrever, compartilhe na sua rede social e faça esse canal crescer, porque também é assim que segurança é feita. E segurança é assim que se faz, e nós fazemos. Vem comigo. E aproveitando aqui, gente, quero mostrar para vocês, ó, eu estou com esse novo microfone aqui da 5 Tá? Deixa eu ver se ele vai focar aqui Ele tem dois transmissores e um receptor Então a gente vai conseguir fazer entrevistas entre duas pessoas Com um som de maior qualidade Tá? Então, tá aqui O microfone da 5, é o G2 Beleza? Depois vocês me falam como esse áudio foi captado Se ele ficou bom Comente aí Abraço forte